pessoal tudo bem com vocês você vai poder jogar pra ninguém muito bom por vidro vai normal não sei gamer nesse todo mundo faz que tem um gamer nesse mundo Não e ele Vamos. bem me deu Não tem tempo, eu sou persuasa é por isso se para pelo mundo inteiro. Mano, todos vocês, vocês é sumem é na paga de início. De início. Só que no país, local seu, sua paga começará. Para iniciar começar sua paga, você. Tá, tá, tá. Não. O que eu quero começar? Não, não, não, não, não. A vida saudita. começar a abrir perto um de Não sei por esse nome três pontos de linha Calma Calma Espera O um ponto de linha isso, isso, isso, e isso, isso, isso, isso, Sete, seis, oito, nove, vinte e um, vinte dois, três, quatro, e de um quatro, cinco, quatro, quatro, quatro, quatro, pontos quatro, quatro, Mano não sei o pode recorde. Hum. Nossa. Agora conseguir mais ponto. Agora vou ir pelo Ponto. Pronto. 85, 37, 88, 82. Nossa, foi muito. Foi uma surpresa. Tá. Espera carregar. Isso é de ponto e de DNA. E o também nasceu em Passou o Agora é no nove mil, tá muito. A minha saudita trinta mil sete mil, esqueceu o meu, tem e cinco. Só vou deixar tosse <coughs> de e mil duzentos e seis esse aqui mil meio demais ai uh -uh? cento dominando mais países. Eu aceito muito. já conseguiu um milhão. E cem. Dois. Dez milhões. Cinco milhões de pessoas contaminadas. Oito milhões. Dez. Dez. Tá chegando até a minha história. Dele. Tem que passar esse piguete. Vai contaminar a porra. Para aí, pra cá. Olha a obra. Essa tinta tá vinte Tem três minutos. Também que a obra tinta vai pra todo lugar. É isso. Eu não sei não Aqui o Japão. bem mais sobre febre. O que é toda A tudo. contaminada walk acho que não tem uma pessoa Vou Agora é vai Contaminado, porque todo mundo contaminado lá no Japão: 46 pessoas e não 5 é mil. Setenta e um meses, dois por cento, transmissão nada, eu só falta Eu te bem, é então vai, fogo pessoal mais raposa, contaminar 5 milhões de pessoas, o pior é a cura, hum. Hum. acho que não tá muito fatal, não tá na fatal, só que tô escuro indo pra contaminação, contamina mais gente, não ele vai mais rápido que o tem. eu muito ponto. Eu paro muito, é muito. Dois por cento é da cor. Eu sei é, que a espelha entender de aí! Eu sei no ela é nova Eu vou nosso assistir escritor pode pagar ruim Mas não tem serviço de Então é safe Agora é só Espera, então tem fogo algum... E esse era um ponto aqui? Que é um eu muito sete dois, Pedi. então espero que tenham gostado. Gostou de do canal então? Ui, pelê, não tem como fazer. Tchau, tchau. Yeah. Mm -hmm.